Para ter sucesso online é preciso influenciar, é preciso influenciar positivamente as pessoas a tomarem uma decisão. A ter uma atitude, a tomar uma ação. É exatamente isso que você vai aprender agora aqui nesse vídeo. Mas antes eu peço que você se inscreva no meu canal, aciona o sininho assim toda vez que eu gerar um treinamento, um conteúdo, você vai ser o primeiro a receber e pode deixar um comentário sobre algo que você gostaria de aprender. Também pode compartilhar esse conteúdo com a maioria das pessoas. Então você tem que aprender uma coisa, você precisa Sair do estado de coadjuvante e começar a ser o protagonista, o construtor da tua história. E dividir isso com o mundo. Calma lá. Você deve estar se perguntando, ah, Leandro, eu não sei fazer, eu não tenho algo de bom para passar. A primeira coisa que você tem que entender é que todas as pessoas têm algo de bom para compartilhar, assim como tem algo de ruim. Mas nós não vamos falar das coisas ruins. Nós vamos falar das coisas boas. Das coisas boas que você tem para passar. Por exemplo, se você gosta de ler compartilhe essa literatura com as pessoas através das redes sociais. Vou falar sobre o Instagram aqui. Compartilha no Instagram. Se você pratica uma atividade física, compartilha isso com as pessoas. Você vai começar a influenciar positivamente as pessoas. Se você medita, compartilha com as pessoas através do teu Instagram. Se você gosta de fazer uma comida diferente, tem uma receita boa para passar, Compartilha isso com as pessoas. Assim você vai impactando positivamente mais pessoas e a coisa boa vai se propagando pela internet. Hoje está muito simples. Basta você ter um celular e uma conta no Instagram. Ah, Leandro, não tem fotos bonitas para passar. Se você for lá no meu Instagram, arroba é, LeandroMKTBR, é, você vai ver que eu coloco muitas imagens de coisas que eu gostaria de ter, de lugares que eu gostaria de conhecer. E também coloco de lugares que eu já conheci, que eu fui realizando os meus sonhos. Portanto, faça do teu Instagram um quadro dos sonhos lá é um ambiente legal para você compartilhar. É a primeira coisa que você tem que começar a mudar. Produzir o teu conteúdo, sair do estado atual de coadjuvante e passar para o estado de protagonista da tua história. O bom é você interagir com as pessoas que têm conteúdos que tão, é conectado com o que você quer, que são pessoas aonde estão saindo do estado atual, indo para o estado desejado, o estado que você deseja. Então você tem que estar tá conectado com essas pessoas e interagir com elas. Você pode aprender muito. Então todo mundo tem algo bom para passar. Instagram. A primeira coisa que eu quero falar é que você não precisa postar todos os dias. Ah, Leandro, eu tenho que postar fotos todos os dias? Não. Eu posto uma vez por semana. É, uma, é a minha metodologia. Você não é obrigado a postar todos os dias. É, você apenas precisa começar e manter uma consistência. Agora, se você quer ter resultado mais rápido, você pode postar mais. além ah, o que eu vou postar? Bate uma foto de um livro que você gostou, de uma receita que você gostou de um lugar que você gostaria de ir, escreve e lá no teu history você pode fazer também um history sobre isso. Olha que legal, se você, por exemplo, acorda cedo, pratica uma atividade física, compartilha isso com as pessoas, as pessoas se motivam. Eu, por exemplo, eu me motivo é, no Instagram de outras pessoas que acordam cedo, meditam e vão para academia. Porque eu gosto de me motivar. Motivação é como banho precisa ser praticada todos os dias. Então você pode ser o protagonista motivando outras pessoas e absorvendo o conteúdo que te motiva para você continuar construindo o teu conteúdo, a tua autoridade, influenciando as pessoas positivamente. Assim você vai ter resultado. Isso é muito poderoso. Espero que é, esse conteúdo ajudou. E se esse conteúdo ajudou você... Pode propagar ele pro mundo para que as pessoas é, saiam do estado de é, coadjuvante e passem pro estado de protagonista. Vamos construir uma legião de protagonistas e você está convidado a construir o teu easter e lá no meu Instagram lá e marcar o Leonardo assistiu o teu vídeo e tô postando aqui é, tal é, assunto, eu vou ter o maior prazer de compartilhar e de interagir contigo. Então, bora lá, vamos construir essa legião aí de influenciadores e influenciadoras digitais.